Se quiser conhecer o caráter de uma pessoa, basta apenas observar quantos amigos ela tem. Porque o falso mentiroso necessita viver rodeado de pessoas. Já a pessoa honesta, sincera, verdadeira, ela vive bem. Sem a plateia. Pense nisso.